Oi meus amores, eu sou a Bruna e nesse canal eu te ajudo a ser uma dona de casa mais dedicada sem neuras. Gente, meu Deus, que luta com este celular Tô fazendo essa introduçãozinha aqui pra vocês hoje mesmo Porque ontem eu não consegui fazer, gente O meu celular só dava memória cheia, memória cheia, memória cheia, memória cheia Quando eu consegui liberar a memória, ele acabou a bateria <risos> E aí eu não consegui gravar boa parte da minha rotina da manhã, mas eu consegui gravar mais ou menos assim o almoço, preparando o almoço, o que eu fiz antes do almoço. Então deu pra gravar um, um pouquinho pra vocês, mas foi bem complicado mesmo. Não vejo a hora de um dia poder comprar uma câmera, gente, nem que seja uma câmera simplesinha, só pra ter um pouquinho de memória, só pra ter um pouquinho de bateria a mais, pra dar tudo certo e não precisar se estressar. Meu Deus, gente, é um tal de grava e passa pro computador. Grava, passa Computador, meu Deus, que luta! E aí, gente, no vídeo de hoje eu mostro pra vocês um pouquinho da minha rotina de dona de casa. Um pouquinho da minha rotina da manhã, como eu falei pra vocês. Tudo muito simples e é realmente o que eu faço no dia a dia mesmo. Então, eu fiz o almoço, mostrei um truque pra vocês que eu experimentei a primeira vez e que eu gostei do resultado. Vocês vão ver durante o vídeo. Já viram um pouquinho, acho que também, aí na intro. Lavei muita roupa também, lavei roupa de cama, lavei roupa minha e do Lucas pra deixar tudo limpinho e cheiroso pro final de semana. E é isso, gente. A rotina de cuidados com o lar diário mesmo, né? Cuidei do lar aqui para que tudo ficasse bem cheirosinho e no lugar. E eu convido vocês, meus amores, a assistirem esse vídeo, a se inspirarem e também cuidar do lar de vocês, capricharem no almoço. Não precisa ser um almoço luxuoso, mas aquele almocinho gostoso, feito com amor, já vale por 10 mil almoços super feitos e elaborados. E eu espero que vocês gostem do vídeo, que sirva como uma inspiração para vocês. Como esses vídeos me ajudaram muito também, eu espero que de alguma forma eu esteja ajudando vocês. E antes de começar o vídeo, gente, é muito importante que vocês curtam muito o vídeo, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal... E ative o sininho de notificações, porque isso me ajuda muito para que o YouTube consiga entregar os meus vídeos para mais pessoas e que a nossa família venha crescer cada dia mais. Se caso vocês não tiverem ideias do que comentar, a gente sempre faz uma perguntinha nos comentários ali embaixo. Então chega de enrolação e bora lá acompanhar um pouquinho da minha rotina de dona de casa. Meus amores, já terminei a organização da casa e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de diferente. Geralmente quando eu faço feijão eu nunca deixo ele de molho e dessa vez eu, tenho, é, eu resolvi testar e eu deixei ele de molho aqui no potinho, ó, de um dia pro outro, né? E ele já tá bem molinho, olha só como tá. E eu tô bem esperançosa porque dizem que fica melhor, né? Mais nutrientes, absorve mais os nutrientes. Também em relação a, aos gases, né? Que, que ele causa na gente, né? Por ser muito forte. Dizem que isso é muito bom pra, pra tudo, né, gente? Então eu resolvi deixar ele de molho. E aí... Tá aqui, já vou colocar ele na panela. E também resolvi uma amiga minha lá do Instagram, eu vi que ela fez, e eu já tava querendo fazer faz tempo, que é também deixar o alho de molho para descascar. Então, depois a gente vai descascar esses alhinhos aqui, e eu quero colocar ele num potinho de vidro para colocar em conserva, porque eu acho que vai facilitar muito na hora que eu for cozinhar, gente. Porque se tem uma coisa que eu não tenho paciência, é ficar descascando alho. So damn lies of what I loved and what I lost But let's get lost in love tonight Hear a second voice inside my head It's telling me to say the night again And hold on to the words we always say It would be forever, forever Wait another day to clear my thoughts So jump into a love that won't be forgotten Meus amores, olha como tá, e olha o ventão que tá pra secar nossos, nossas roupas de cama, né, gente? Porque eu precisava lavar, como eu falei pra vocês, lavei a saia, ia tudo voando. É bom pra secar, gente, porque não tem sol, ó, tá vendo? Tá bem feio o tempo. Aí quanto mais ventinho, melhor, porque seca mais rápido. Dá oi, filha! Dá oi, pessoal! Tá ruim, minha princesa. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo que eu sofro, né? Já derrubou o celular, deixou cair no chão. Não dá pra dar uma barra pra essa bonita que ela já se afoba. E aí, por enquanto, tá tudo aqui. A gente vai secar. E eu coloquei a nossa roupa pra bater agora, né? E depois eu vou estender no varãozinho aqui de dentro. E olha o vento, gente. Enquanto isso, eu vou dando uma ajeitada ali na louça do almoço. Então, bora lá. Eu Roupinhas no varal de dentro estendidas, já recolhi toda aquela que tava aqui fora. E aí o nosso varalzinho ficou assim, ó. Pensa no cheirinho bom de amaciante que tá, gente. Ai, que delícia. E pronto, finalizamos as roupas. Meus amores, a cozinha já tá finalizada. E o resultado do nosso alho em conserva ficou assim. Olha só que bonitinho. Eu gosto sempre de guardar esses vidrinhos que a gente compra com servinha. Esse daqui era de palmito, ó. Eu nem tiro aqui mesmo, deixo assim mesmo. Porque às vezes tira e fica feio aquela coisa de cola. Então eu prefiro deixar assim. E olha como ficou, gente. Ai, tô muito feliz que deu certo. Ficou bem bonitinho. Agora a gente tem que ver quanto tempo que vai durar, né? Porque eu prefiro usar mais esse daqui assim na comida, que é o alho mesmo, do que aqueles que a gente já compra em pasta pronto, sabe? Eu não sei, eu prefiro mais esse daqui, acho que deixa um saborzinho mais caseiro na comida. E aí, outra coisinha que eu quero indicar pra vocês, gente, que eu não vivo sem, é esse temperinho aqui, ó, receita de casa. Ele é um tempero em pasta completo caseiro com pimenta. Então vem é, cebola, pimenta, alho, ó, feito com polpa de cebola e alho, da moto É muito gostoso, eu uso só ele, né, Pra fazer tipo molho, até no feijão, como vocês viram, coloquei também. E eu gosto de usar só ele, que ele dá um super gostinho de comida caseira assim mesmo, sabe? E eu corri há 700 horas atrás dele, porque aqui no comprão da Penha não tinha. Nunca tem desse daqui. Eu só vou encontrar ele no coque da Armação, aqui da Penha, né? Aí lá na, na Armação que tem. E eu gosto muito dele, ele tava me fazendo bastante falta. E eu pensei, não, eu preciso ir até lá pra comprar só esse temperinho aqui. Damn lies to what I loved and what I lost, but let's get lost in love tonight. Meus amores, eu tenho um recado importante pra dar pra vocês... É que assim, os vídeos aqui do canal eles são em média de 25 a 30 minutos. Eu não consigo fazer vídeos menores que isso, porque não, não dá, sabe? Se for realmente pra mostrar a minha rotina, pra colocar os takezinhos ali, se eu colocar menos que isso eu acho que fica muito vago, sabe? Mas eu tenho uma solução que eu faço aqui, não sei se vocês já perceberam. Eu coloco sempre os capítulos, gente. Então vocês sempre podem estar assistindo pelos capítulos por aquilo que mais interessa a vocês, tá bom? Então Caso vocês não querem assistir a introdução, a apresentação Eu coloco tudo certinho Separo os capítulos do que eu falo no vídeo Tá bom? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês de cara lavada, ainda com a cara de sono. E como eu falei pra vocês já no início do vídeo, né? Meu Deus, que luta com esse celular. Mas tudo acabou em pizza. Não, né? Gente, mas eu queria. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E estamos aqui, gente, finalizando mais um vídeo com muito amor e carinho pra vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, não esquece, por favorzinho, de deixar deixar o seu like, comentar aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque isso, gente, me ajuda muito para que o YouTube consiga recomendar os meus vídeos para mais pessoas e que a nossa família venha crescer cada dia mais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!